Bright, de qualquer maneira, obrigado pelo resub, meu ninho. Tô tentando manter o foco aqui, mas tá duro. Não! Desfoquei.